Olá, que a é paz que é de todo entendimento possa estar conosco mais um dia é, Eu quero que esse vídeo fazer aqui um breve comentário a respeito dessa foto aqui Que ficou circulando aí no Facebook E gerou alguma polêmica aí Muitas pessoas concordam, outros não concordam E infelizmente a minoria que concorda Porque a gente sabe que pelas escrituras Aqueles que creem na verdade, que seguem a verdade, sempre foram a minoria. Isso sempre foi assim de Gênesis Apocalipse. E sempre será. É a minoria é o pouco remanescente que ainda se esforça pela verdade. E eu resolvi fazer um breve comentário nessa foto. Eu achei muito interessante a postagem desta página aí. Eu fiz questão de fazer aí a propaganda dessa página. Se você entrar lá no Facebook, você pode encontrar essa página aí, a Bíblia Como Ela É. Por que, que eu gostei dessa postagem? Porque realmente são verdades que não são pregadas nos dias de hoje Porque a gente sabe que hoje os falsos profetas estão reinando aí com as suas mentiras E enganando e iludindo muitas pessoas Bom, vamos direto aqui ao assunto A postagem, eles fizeram aqui uma, uma menção ali da passagem onde... O nosso Messias é crucificado entre dois ladrões e a gente conhece a história, sabe que um deles se arrepende ali no último instante e o outro não se arrepende, o outro prefere ficar, morrer nos seus pecados e a gente sabe muito bem, eu creio assim que o arrependimento ele vem de Deus, não depende do homem não depende daquele que busca, nem do que corre, segundo o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, mas depende de Deus que se compadece, depende do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a salvação não depende de nós, depende do Criador que nos enche do Espírito, que nos traz o arrependimento e a fé para crer na salvação através do Messias. E aqueles é fizeram aqui? É, algumas afirmações, vamos dizer assim, muito interessante. O ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, ou seja, a salvação dele não dependeu do batismo nas águas. Aí alguém pode dizer assim, ah, então você quer dizer que não é necessário batizar? Bom, é sim necessário, porque o próprio Messias foi batizado. né Ele disse para João Batista né que importa que as escrituras se cumpram, e sem contar também que o Messias ali ainda estava debaixo da lei, né? Ele, ainda está, ele veio para cumprir toda a lei. Então, ele deveria passar por aquele processo. Não que ele estava nos obrigando, porque é que um dia a gente tivesse que sim ser batizado, mas ele estava dizendo, desde que se cumpra todas as escrituras, porque ele veio cumprir a lei. Então... É... Não é necessário hoje você para ser salvo ser batizado, mas para nós fazermos, segundo o que Pedro escreveu, né, que ele veio para que nós andássemos nos seus passos, então não há problema nenhum você também se batizar. Não que seja extremamente necessário, mas não tem problema nenhum se batizar. Mas alguém vai dizer assim, ah, mas o próprio Messias disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a gente tem que entender que ali está falando de outro contexto, aquele, aquele batizado ali, é, ser batizado ali é ser purificado. E a água desse mundo, né, uma água de um rio não te purifica. O que te purifica é aquilo que ele disse, né, a lavagem pela água, a água da palavra, é a palavra que nos purifica. Né? Não estou não não dizendo que sou contra o batismo, mas estou dizendo que ele não é necessário para ser, ser salvo. E a segunda afirmação que faz aqui nessa postagem é que ele não falava em línguas. Isso aqui surge um, uma discussão muito grande porque a gente sabe que no meio pentecostal aí há uma uma forma muito errada de entender esse falar em línguas, né? A línguas estranhas, né? Que tá na Bíblia, mas a gente sabe muito bem aqueles que conhecem as escrituras originais sabe que no grego não está escrita essa palavra estranha, mas sim outras línguas, porque o Espírito Santo viu a necessidade dos apóstolos naquela época de aprender outras línguas, outras línguas de outras nacionalidades para pregar o Evangelho, essa é a verdade, e não falar em línguas enroladas que ninguém entende. Isso é completamente absurdo e totalmente fora do que as Escrituras ensinam. Né, o que, que eles fazem hoje, o que eles entendem hoje de línguas estranhas, né, não são todos, mas a maioria aí, principalmente do povo pentecostal entende a respeito de línguas estranhas, então to, to, to, totalmente distorcido, não tem nada a ver com a Bíblia. Né, é, As línguas que eles falavam naquela época eram línguas que era necessário eles falar a língua de outras nacionalidades para que outras pessoas de outras nacionalidades entendessem o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando e viesse a ter o compre a, a compreensão do evangelho. Né? Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha toda a modernidade que tem hoje. Né? Então, havia necessidade sim do Espírito Santo colocar é, línguas de outras nacionalidades na boca dos apóstolos, para que aquele povo de outra nação entendesse o que ele estava falando. Isso é ou falar em outras línguas nada a ver com línguas estranhas o que fazem hoje? bom, vamos lá depois eu quero fazer um vídeo detalhado de cada ponto disso daqui, porque isso aqui é muito interessante para abrir os olhos de muitas pessoas que estão enganadas hoje com esse pseudo evangélico que estão pregando e o próximo aqui é ele não, ele não foi cear né? ele, não, ele não teve necessidade de Frequentar um templo e cear para ser salvo Tem muita gente, pessoas que pregam não Porque se você não for num templo e participar da Santa Ceia Você não vai ser salvo isso não é bíblico Quando o Messias fala em João é, capítulo 6 que aquele, que aquele que não comer da minha carne nem beber do meu sangue Não terá vida em si mesmo Né? ali estava falando de outro contexto, estava falando da palavra, estava falando de viver né, segundo as escrituras, não estava falando de santa ceia, estava falando de outra coisa, estava falando de outro contexto. E depois, continuando aqui, ele nunca foi ao templo. Né? Eu não posso dizer aqui que esse ladrão, talvez em toda a sua vida, ele nunca pisou dentro do templo de Salomão naquela época, eu não tenho essa certeza para dizer isso. Mas o que o pessoal da postagem estava querendo dizer aqui é, é o seguinte, que ele não precisou ir a um templo para ser salvo, ele simplesmente se arrependeu diante do Messias. E a respeito do templo também é outra polêmica, porque a gente não encontra em nenhuma parte das escrituras do Novo Testamento, nem o Messias, nem os apóstolos, nem um dos discípulos dizendo que seria necessário frequentar um templo ou construir um templo. Isso é totalmente absurdo. Não há prova bíblica para isso. Há somente filosofias humanas distorcendo aquilo que está escrito nas Escrituras. Bom, continuando. O sacerdote não impôs a mão sobre a, a, a cabeça dele, né? como os falsos profetas prega hoje. É essa é aquele Apóstolo eu sou fulano. Se aquele bispo não colocar a mão sobre aquela pessoa, ele não vai ser curado, ele não vai ser batizado, ele não, no Espírito Santo, né? E essas outras, tudo essa essa essa forma errada de pregar o evangelho que eles falam. Não, não teve necessidade do sacerdote colocar a mão sobre ele para que ele fosse ser salvo, para que ele fosse ser liberto, né? Eu não temos essas necessidades no dia de hoje. De ir ao templo e um sacerdote colocar a mão sobre a sua cabeça Para que você seja liberto de alguma coisa O nosso Messias disse Se você quiser alguma coisa do Pai, entra no teu quarto Fecha a porta atrás de ti Ora ele em oculto e em oculto ele te abençoará É claro que Jesus colocou a mão sim sobre muitos enfermos e eles foram curados Mas quem foi que fez isso? Foi o Messias Os discípulos também fizeram isso mas isso não quer dizer que é uma doutrina que é necessário alguém colocar a mão sobre a tua cabeça para que você seja salvo, para que você seja liberto. Né? O apóstolo João escreveu que é, Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Então, quando você crê nele, quando a fé que que excede todo entendimento entra no teu coração, vem junto com a salvação e a purificação e toda maldição é jogada por terra. Não que não seja pecado uma pessoa é, firme na fé, orar por você, colocar a mão em você e fazer uma oração, isso seja errado, mas que não mas não é extremamente necessário que isso aconteça. E o próximo que está dizendo, ele só teve fé em Cristo, ele só teve fé no Messias, ou seja, a fé dele não foi direcionada em homem algum como o preciso do evangelho é pregado hoje, se você não seguir um homem, se você não seguir um ministério, se você não estiver dentro de um templo, se você não estiver sobre a autoridade de alguém, se você não estiver sobre as regras de uma certa denominação, né você não vai ser salvo você é ouvir e desobediente? Não não nada disso isso, isso é tática dos falsos profetas para encher um templo para pagar os seus salários absurdos, para, que eles vivem, para eles viverem da lã das ovelhas. Essa é a verdade. A sua fé ela tem que ser direcionada somente naquele autor e consumador da sua fé, que é aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que fez o sacrifício vicário pela tua vida, aquele que fez um sacrifício que ninguém outro poderia fazer e entrou diante do Pai, entrou no Santos dos Santos e nesse momento está lá intercedendo por nós. E para terminar, a salvação não depende das obras, Depende de Cristo, depende do Salvador, depende do nosso Messias. Nada que eu e você fizer vai aumentar ou diminuir nem uma porcentagem da tua salvação. Isso é um absurdo. Você pode mudar seu jeito de falar, seu jeito de agir. Você pode mudar suas roupas, o lugar onde você vai. Tudo isso que você fizer, você está fazendo para glorificar aquele que já te salvou. Isso que você. A, a, a, o que você faz, uma mudança de vida, viver em novidade de vida, isso não vai te levar para o céu. Isso vai glorificar aquele que já abriu a porta do céu para você. Vai glorificar aquele que já te salvou. Nada que você fizer vai mudar a salvação que foi comprada na cruz do Calvário. Nada que você fizer vai mudar uma vírgula no livro da vida. Esse negócio de falar assim: Ah, vamos orar para que Deus coloque. Né, para que o, o nosso Criador coloque o, o nome de fulano no Livro da Vida. Isso é um absurdo. O Livro da Vida já está escrito desde a fundação do mundo. De capa a capa a gente vê que tem os filhos das trevas e os filhos da luz, os filhos da obediência, o filho da desobediência, os filhos do diabo e os filhos de Deus, a semente da serpente e a semente da mulher. Há duas linhagens no mundo, aqueles que já estão condenados e aqueles que já estão salvos. Essa é uma grande verdade que os religiosos hoje não querem entender. Por que o que um ladrão da cruz, um se arrependeu e o outro não? É privilégio dele? Não. É desmérito do outro não ter acreditado? Não. É porque simplesmente o Espírito Santo escolheu um. Paulo diz, eu vou dizer que Deus é injusto por causa disso? Jacó e Esaú não tinham nem nascido ainda e Deus já tinha dito, olha, eu odeio um e amo o outro, como que eu vou dizer que Deus é injusto por causa disso? A salvação não depende de mim, não depende de você. Depende daquele que chama, liberta e salva. Depende daquele que já escreveu o teu nome no livro da vida. E naquele grande dia, como o próprio Messias disse, ele vai abrir os teus braços e colocar o diabo, os falsos profetas, os filhos das trevas na esquerda e lançar no fogo eterno. Mas à sua direita ele vai dizer, vinde a mim, bendito do meu Pai. Receba por herança aquilo que está... Preparado para vós desde a fundação do mundo O salvo, ele não vive uma vida santa para ser salvo Ele vive uma vida santa porque a fé que excede todo entendimento está no coração dele E ele não consegue viver de outra forma Porque o coração dele foi convencido O Espírito Santo o convenceu do pecado do juízo e da justiça Então ele está salvo O Espírito Santo veio sobre aquele ladrão da cruz E trouxe arrependimento para a vida dele Simplesmente assim E no outro não então, a salvação não depende das obras, mas depende do nosso Messias, depende do nosso Salvador. Eu quis só fazer uma, um breve comentário a respeito da foto, depois eu quero fazer um vídeo a respeito de cada ponto aqui com mais detalhes, expondo textos bíblicos, porque eu quero gravar muitos vídeos nesse canal, porque eu quero bater de frente, sim, com esse pseudo-evangelho que estão pregando hoje, que estão adorando homens, enchendo o bolso de homens, enquanto muitas ovelhas Enquanto muitas pessoas estão passando necessidade e muitos falsos profetas andando de carro importado e recebendo salários absurdos, salários de presidente da república, salários de deputados, isso não é bíblico. Deus su supre a nossa necessidade e não o nosso luxo. Você quer viver no luxo? Trabalhe, meu querido. O suor do teu rosto comereis e assim está escrito as escrituras. Tá ok, eu vou parar por aqui para não sair do contexto aqui, mas... Escreve nos comentários o que você pensa desse assunto e nos próximos vídeos aí eu vou falar desses assuntos polêmicos, mas que são verdades, são verdades, amém? Tá Até o próximo vídeo, que o Criador te dê paz e muita sabedoria. Até mais!